E eu só digo para você uma coisa, não pensa, só vem, Sai dessa zona do Brasil. Oi gente, eu estava aqui lendo os comentários e eu encontrei aqui dois comentários bem interessantes, no qual eu pensei, poxa, eu vou, eu vou responder, eu vou fazer um vídeo, eu vou gravar um vídeo para responder esses comentários e eu chamei o Leandro, e o Leandro me deu uma, uma ideia interessante. Verônica, por que, que a gente não começa a responder o comentário do povo? Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma curiosidade, você escreve aí porque nós vamos responder de boa para vocês, né Leandro? Sim. Então, eu vou ler aqui o comentário da Silvina. Ela disse assim, olá. Gostei muito do vídeo, queria saber qual cidade do Panamá tem o custo de vida mais barato e as escolas das crianças, é fácil e emprego tem. Eu acho que é isso que ela queria saber. Leandro, você ousa responder esse comentário até porque... Vocês sabem aí nos vídeos passados que Leandro via escola e tudo isso aí das crianças aqui, pra quem já conhece a gente aqui do canal, que Leandro que recorria tudo isso aí, gente, era Leandro que via. Isso, no caso a Silvina ela quer saber um conjunto, né? A cidade que é boa em custo-benefício, a cidade que é boa pra morar, a cidade que tem escola e que também tem emprego. Sim. É uma combinação que aqui em Panamá não é muito, muito fácil de se arrumar, não. Por exemplo, se você quer escolas boas. No Panamá tem, tem ótimas escolas, públicas, estou falando de escola pública, particular também. Escolas públicas são boas. São boas porque os professores aqui não estão tá igual no Brasil, que estão ali é, ideologicamente motivados para poder trabalhar. Aqui eles querem simplesmente ensinar. Então as escolas públicas aqui, o pessoal leva muito a sério a educação. A gente vive em Santiago e a gente vive aqui mais por causa da escola também das crianças que a gente veio para cá com o objetivo de dar uma educação melhor para nossos filhos e conseguimos lograr êxito eles tiveram uma ótima educação voltaram para o Brasil trabalhando agora montaram uma empresa no Brasil lá e falam dois, três idiomas no caso no Brasil o português, inglês e espanhol fluentes também né porque aqui as escolas são bilíngues falam espanhol e inglês então em termos de escola pelo que eu pude perceber, Santiago de Veráguas é uma cidade que é muito tradicional com relação à escola. Tem duas escolas aqui. Uma para quem tem ali um pouco mais de lado para humanas, e uma outra que também é muito forte no Panamá para quem tem um pouco mais de lado de exatas. Então, essas duas escolas aqui, uma é a normal e a outra, como, não, filha? A normal? Como assim? A normal. Não. Uma é a. Normal, não é anormal, é a, é a quem chama de normal aqui é a tá, nome da escola. tá mas fala o é nome escola da escola direito Ah, é, ah mas, é grande, gente é grande, é a escola normal de formação de professores, busca é ali, aí escola normal de Santiago de Verago sim, e a outra qual é o nome que é de Uracá? Uracá? também essa é a parte de exatos. exatas então a questão de escola para quem tem filho pequeno e outra coisa, gente, quem tem filho pequeno menor de 18 anos pode vir para cá que não precisa de legalização. Basta fazer ali o visto estudantil, que é até, até a própria pessoa pode fazer, apresentar na imigração, paga ali, acho que 100 dólares, sei lá, por ano, entendeu? Mais ou menos, eu acho que nem chega isso tudo, eu não me lembro, agora já faz uns 4, uns, uns dois anos que a gente não faz isso, então eu não me lembro mais quanto que custa. Mas não é caro, não precisa pagar advogado para poder fazer o visto estudantil, mas para o adulto é claro que precisa. Mas com criança não precisa se preocupar. Em termos de, profis, de, de trabalhar, aí vai depender da área da pessoa, porque aqui tem profissões limitadas para Panamá Então se a pessoa, ah, eu quero montar um negócio, o ideal é você vir, olhar a, a, os, os, as cidades, ver aonde o seu negócio teria ali uma boa entrada, estudar o mercado para poder então vir e colocar o estabelecimento mas tem que se legalizar, fazer todo o trâmite para poder estar legal aqui, senão não tem como trabalhar. Agora, em termos de morar, também ficaria, em condições de, de custo-benefício, também ficaria em Santiago. Interior, né? Interior. Por quê? Porque Santiago ele tem uma, uma taxa de aluguel baixa, o preço baixo, tem uma população razoável, dá para você montar um negócio também, mas dependendo do que a cidade pede, porque eu não sei qual é o... Aqui o forte é comida. Literalmente falando, aqui o forte é comida e construção, aqui no interior. Agora, na capital, na, na cidade de Panamá aí o leque é bem abrangente com relação a trabalho. Okay? Escola Santiago de Veráguas. Conheci Xiriqui, conhecemos Chiriqui Eu não sou também um grande conhecedor de Chiriqui que é uma outra província que tem aqui, que, cuja capital é Davi. Eu não sou um grande conhecedor, só que eu sei que o custo de vida lá já é um pouco mais caro que o custo de vida de Santiago. Agora, se você vai um pouco mais para cima, para a serra, é outro nível de qualidade de vida, só que também o custo é muito mais alto. Se a pessoa quiser viver em Panamá bem, olha, eu tenho condições, eu tenho aí, sei lá, de 2 a 5 mil dólares por mês. Pô, eu indicaria tranquilamente. Vai, você gosta de quê? Você gosta de interior? Beleza vai morar lá pro interior, vai lá morar pra Serra, né? Que no caso ali a gente chama de Boquete, que é o um nome que no Brasil não é muito bem quisto, mas aqui é a cidade se chama Boquete, um pouco mais para cima também, Vulcan, aquela região ali bem ali para cima. Aqui também, mais para perto aqui nós temos é, Coronado, Colo, Coronado, né? Coronado. Coronado. Temos também, não é, não é tão maravilhoso, mas tá crescendo bastante, que é pelo Nomé, também é uma cidade boa. Para quem gosta de morar perto de praia, tem Vaca Monte, que também é ali perto de Arajã, perto de Lachurreira. É uma cidade que você pode, você, você pode alugar um, um, aparta, um apartamento, alugar uma casa na beira da praia, viver tranquilamente. Claro, né? É, se você for sair para poder fazer compra, tem que ter um horário certo, porque o movimento de carro é muito grande que é muita gente. E chuva. E chuva, mas chuva aqui sempre Não, estamos falando de Pernambuco. Então, eu estava em Vacamonte agora. Ah, okay. Agora, não só em Pernambuco como o Panamá inteiro. À tarde, chove muito. Então, tem que... Mas é coisa que você aprende aprendendo no cotidiano normal, ok? Trabalhar, mais vagas de trabalho, dependendo da sua área, cidade de Panamá. Moradia, Santiago de Veráguas. Escola, Santiago de Veráguas. Beleza? Segundo comentário. Geraldo de Paula. Parabéns pelos vídeos que vocês estão fazendo. Também sou militar, primeiro sargento da Polícia Ambiental aqui em Minas Gerais. Selma. Aposentei fazem três, faz três semanas. Vou receber quase 11 mil reais líquido. Sou eu, minha esposa, meu filho de 13 anos e um de um ano e meio. Com essa aposentadoria, dá para minha família viver aí e até conseguir ganhar em dólar? Ia ter que conseguir ganhar em dólar para complementar. Para complementar. A renda. Desculpa. Ganhar em dólar para conseguir complementar a renda? Bem, herói, né? Muito prazer ter você aqui gerado com a gente. É uma honra realmente ter um herói aqui acompanha o nosso canal. Rapaz, eu posso falar com propriedade para você também, porque eu sou militar, sou fuzileiro, também sou reformado. Estou vivo aqui como aposentado. Me reformei em 2011. E eu só digo para você uma coisa: não pensa, só vem. Sai dessa zona do Brasil. Eu sei que Minas Gerais é um, é um estado bom para se viver. O interior de Minas Gerais tem bastante gente conhecida em Minas Gerais, Cambuquira, próprio Belo Horizonte. Conheço muita gente de Minas Gerais. Mas, irmão, para você que é herói, para você que é Papa Mike, irmão, vem para cá. Vem para cá. Dois, 11 mil dá uns 2.200 dólares. Olha, vou te contar uma coisa. Quando eu e a Verônica para cá, eu, eu sou terceiro sargento. Fuzileiro naval reformado. Esse terceiro sargento tá ganhando aí em torno de uns 5 mil reais. Aproximadamente aí, desconto e tal. Eu, com empréstimos, para poder pagar as coisas aqui, legal legalização tudo mais e tal, vim para cá com a Verônica, vivendo aqui basicamente com 800 dólares por mês. Eu, Verônica e quatro filhos. Quatro. Não foram dois, ganhando 2.200 dólares por mês, mais ou menos. Com quatro filhos, vivendo ali com uns 700 a 800 dólares, mais ou menos. Dependendo do dólar ali que oscilava muito Bota aí entre 700 e 800 dólares Eu não me lembro a última vez que eu recebi 800 não Mas ficou na casa dos 700 ali Para você ter ideia Cara, vou te contar que a gente viveu bem melhor aqui do que eu vivi no Brasil Eu tinha uma casa em Araruama, Rio de Janeiro Uma casa de 40 por 15 de tamanho dela lá Gigante, no centro de Araruama, no bairro Nobre Vendi a minha casa lá, vendi tudo que eu tinha Vendi tudo, o que eu não pude vender eu doei Praticamente dei minha casa de graça para poder vir para cá e faria tudo de novo, irmão. Para quem é aposentado, vem para cá se legalizar. É barato, barato. Você com praticamente com seu salário, você, você consegue se legalizar aqui. Com salário de um mês, você consegue se legalizar. Praticamente. Então, irmão, você pode vir tranquilo. Você pode escolher se quer morar na Serra. Você pode escolher se quer morar. Eu só não aconselho morar na capital. Capital custa é alto, é muita movimentação. É um lugar muito abafado, se bem que Minas Gerais também é um pouco abafado, né? Porque não tem, não tem praia, não tem essas coisas assim. Fala. Até porque, no meu caso, tá, gente? Eu penso que pra morar na capital é quem realmente deseja trabalhar, É, né, pra Leandro? trabalhar. Agora, se você tá aposentado, assim, pra descansar, cara, é o interior. É o interior e são lugares bonitos. E eu vou falar nossa língua aqui. E baratos. Isso, vou falar nossa língua aqui. Segurança. Aqui, irmão, você pode dormir com a janela aberta, tranquilo. Sim. Você pode chegar aqui e falar assim: eu estou aposentado, a minha família tem um descanso. Seu seu garoto tem 13 anos, você tem escola aqui que você, você, com teu salário, sem precisar complementar. Claro, você sempre tem o direito de querer mais. Você pode complementar como você quiser e ganhar o quanto você quiser para você poder usufruir do que você quiser. Você pode aqui comprar uma SUV, sei lá, zero, que ninguém vai na esquina querer te roubar. Você pode andar desarmado tranquilamente aqui que ninguém vai querer te roubar. Entendeu? Aqui, para você ter ideia, eu, eu, quando vim pra cá, como eu era uma pessoa desconhecida aqui no interior, e olha que é a cidade grande, hein? Que Santiago é a terceira maior cidade onde a gente vive agora. É a terceira maior cidade de Panamá. É uma cidade muito grande, com um milhão e poucas... Não, perdão. Duzentos e poucas mil pessoas. Eu já fui... Já tomei umas 13 duras. Isso a pé. A pé. Sem contar as blitz que eu fui parado de moto andando, e os caras me... A pé, os caras me pararam 13 vezes porque eu, não me, porque eu não me conhecia. É muita polícia rodando. E aqui existe uma polícia chamada Lince, que são dois policiais numa moto. No Brasil, se você vê duas pessoas numa moto, o que, que é? Corre. Né? É, é furada já, já perdeu. Aqui não, aqui você toda hora, você escutou. Agora aqui tem um pouco mais de moto. Pra você ter ideia, a minha moto, a placa dela é 314. A minha moto foi a, a moto 314 de Panamá 0,314 a minha moto. Então não tinha moto em Panamá, muito pouco. Agora que começou, depois da fraudemia aí, começou a crescer esse negócio de entrega, o pessoal entendeu o que é que entrega. Então, irmão, você pode vir para cá tranquilo, pode fazer o processo de legalização, depois você querendo, eu posso mandar o contato aqui do advogado que a gente faz aqui, eu não tenho, eu não ganho nada com isso, entendeu? Eu posso indicar o advogado, o advogado que fez o nosso trâmite, que eu gostei dele, o cara foi bem ágil, entendeu? Não tem o um acordo e não queria para ganhar dinheiro, igual tem muitos... Outros canais aí que, ah, vou fazer aqui porque tem acordo e tal, eu não tenho acordo com ninguém. Se você quiser ganhar, aprender a ganhar em dólar, aqui embaixo na descrição tem o um link que te ensina. A gente, a gente dá o caminho, entendeu? Agora, fazer acordo para te indicar uma coisa ao qual eu não vivo, ao qual eu não sei, e ao qual eu tô querendo ganhar dinheiro com isso, isso não é minha praia, ok? Eu só falo para você uma coisa. Não só pra você, falo pra você e para todos os seus amigos também que estão aí se aposentando na tua turma. Qualquer um policial, militar... Militares das Forças Armadas em geral, que quiserem vir para Panamá, vocês vão morar no paraíso. Desconto para tudo. Você pô, vai no cinema, cara, cinema 3D aqui eu pago 2.30. 2 dólares e 30, porque eu sou eu, sou, eu sou militar reformado, entendeu? Aqui se chama rubilado, né, pensionado no caso, perdão. Você tem desconto para tudo. Se você comprar uma casa aqui em seu nome, você vai ter desconto em luz, desconto em água, desconto em internet e não é descontinho, não, é descontão, entendeu? Então, brother, é, a única coisa que eu tenho que dizer é você, vem de tudo e vem embora. Ou se quiser, aluga tudo aí vem embora. Vem ser feliz, vem morar num lugar onde você vai ter paz de verdade, onde você não sabe que, você tem certeza que você não vai virar esquina, vai possivelmente não poder voltar para sua casa, entendeu? Fica à vontade e seja bem-vindo. Bom, gente, então é isso. Escolhemos aqui dois comentários. E a gente não podia deixar passar, gente, porque esses comentários, as pessoas perguntam e querem saber logo de uma vez, porque isso... É importante, né, Leandro? Com certeza. É e importante pergunta, saber. Pergunta e bastante. Sim. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma curiosidade, coloca aí nos comentários que vamos fazer, vamos ter o prazer de responder a vocês. Isso aí. Tá bom? E querendo saber como que ganha dinheiro, então, como que ganha em dólar morando aqui em Panamá, eu quero como ganhar. Como ganha, pra... Leandro? Tá aqui na descrição. É só clicar no link aqui que vocês vão saber como ganhar em dólar morando em Panamá sem precisar trabalhar para ninguém, da sua casa, tranquilo, entendeu? fazendo o seu horário. Agora, nada é fácil, requer muito, mas muito empenho, ok? perseverança, consistência, né, meu amor? Sim. Verão que eu digo, ela é fruto da persistência, está persistindo, a luta não é fácil, mas para é, aqueles que perseveram, a vitória é certa.